O gente da Conteúdo Acessível está fazendo hoje uma acessibilidade para uma série documental sobre a história do samba, né? Ele está aqui com o Vinícius Nascimento, que é tradutor em termos de Libras. Como é que essa coisa de traduzir a música para o deficiente auditivo, né? e especificamente samba? Pelas experiências de tradução que eu tive essa é uma das mais desafiadoras, né? Embora o samba seja um gênero completamente corporal, né? É possível expressar corporalmente a explicação de como o samba funciona é complexa. Não é só interpretar a letra do samba, traduzir a letra do samba, mas explicar como o samba funciona, a questão da rítmica, a questão da síncope, a questão da tessitura, Conceitos musicais que para os surdos são muito abstratos, por uma questão óbvia que é não escutar, né? Então a base da música é o som e os surdos não têm acesso ao som. Tá complexo, mas tá super gostoso ao mesmo tempo, porque é desafiador do ponto de vista tradutório. Então, eu tô gravando um documentário sobre o samba e tem algumas coisas que são de, de, da, do candomblé, religião afros, assim. Eu queria... Você tem sinal de mãe de santo? Fora que essa informação toda de tradução da linguagem musical também se dá no momento ali da fruição do vídeo, né? Quer dizer, não, não tem espaço para você parar explicar a linguagem, como é que funciona o musical. Então o desafio é também por aí, né? É, exatamente. Então um conceito musical numa aula seria maravilhoso explicar, porque poderia usar outros recursos, né? Mas a tradução eu preciso reduzir essa explicação, uma representação... É, de sinais equivalente aí, devido ao tempo do texto-fonte que é a fala. Tem uma frase do Haroldo de Campos, que é um grande mestre da tradução, que ele diz que quanto mais intraduzível for, mais atrativo tem de ser para o tradutor. Então, eu estou um pouco vivenciando aquilo que o Haroldo de Campos falou, né? que é essa intraduzibilidade, mas que a gente está conseguindo ressignificar culturalmente para a língua. Ah, bacana.